E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a representar os números na sua forma decimal e na sua forma fracionária. E, para começar, nós temos... Represente 7 centésimos na forma de fração e na forma decimal. Vamos começar com a forma fracionária. E a primeira coisa que temos que saber é qual é o nosso denominador. Se nós temos 7 centésimos, o nome já está te dizendo que o denominador é 100. Então, eu vou colocar na minha fração o denominador 100. E quantos centésimos nós temos? Temos 7, não é? Então, eu posso colocar aqui 7 centésimos. Essa é a forma fracionária. E como podemos escrever isso na forma decimal? Nós temos que pensar nas nossas casas decimais. E lembrando que um número decimal é um número com vírgula, e, com isso, a parte antes da vírgula é o que chamamos de parte inteira, e a parte inteira ela é dividida em unidades, dezenas e centenas, mas eu não vou me aprofundar nisso agora, porque nós vamos focar na parte decimal. Tudo que vem depois da vírgula é a parte decimal. E eu só vou detalhar duas posições aqui. O número que entrar nessa posição ele vai fazer parte dos décimos. E o número que entrar nessa posição ele vai fazer parte dos centésimos. Tem outras partes para lá, mas eu não vou detalhar também. Ou seja, essa aqui é a parte decimal. E se nós olharmos para os 7 centésimos, como poderíamos representá-lo aqui? Simples, o 7 centésimos está dizendo que ele não tem nenhuma parte inteira, portanto, aqui seria zero. 7 centésimos ele não tem nenhum décimo, portanto 0 décimos, mas ele tem 7 centésimos. Então, colocamos 7 aqui na casa dos centésimos ou seja, 7 centésimos na forma decimal é 0,07. Por fim, vamos ver mais um exemplo aqui, e nós temos o seguinte. Marque a forma escrita que representa cada número. Basicamente, nós temos as diferentes representações aqui e devemos marcar uma dessas alternativas. Ou seja, se o número representa 4 centésimos, se representa 4 décimos ou nenhuma das opções. Vamos começar pelo 0,4. E ele tem uma parte inteira, que é o zero, e depois temos o 4 na posição dos décimos. Portanto, 0,4 representa 4 décimos. Agora, essa fração aqui, o que representa? Ela também representa 4 décimos, porque é 4 sobre 10. Podemos marcar? 4 décimos também. Por fim, nós temos o 0,04, que não tem nenhuma parte inteira, não tem nenhum décimo e tem 4 centésimos. Ou seja, o 4 está na posição dos centésimos. Portanto, a resposta correta é 4 centésimos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. e Até a próxima, pessoal!